Bom, tropa, parece que Jair Bolsonaro mal voltou ao Brasil e já está correndo um risco de vida. Vamos ouvir esse vídeo, que está em todas as redes sociais nesse momento. Até segunda-feira eu tinha direito dois carros blindados. Ok, ele tinha direito, mas o que, que aconteceu? Para o anúncio da chegada aqui, a Casa Civil retirou o carro blindado. What? Por quê? Hum? Dois carros normais aí fora. Aí. Agora, você pode falar, tem um paro na lei ou não tem? Tá? Não está definido, na minha campanha de 2018 tinha 40 policiais federais comigo, o Cabo da Senhora tinha dois, porque eu tinha, obviamente, o maior risco de sofrer um atentado, como aconteceu, mesmo com todos esses policiais federais. Com 40 policiais ele sofreu um atentado. Tá? Agora é a mesma coisa, a gente vê acontecendo essa questão do PCC tá? planejando, etc, a gente fica preocupado, eu não, eu não tenho peito de aço. Tá? Eu vou tentar buscar um carro blindado para mim. Agora, não é uma atitude racional por parte desse governo que eu nunca persegui ex-presidente nenhum comigo. Tudo que foi pedido, nós concedemos, fomos até além do, em alguma coisa. Agora, comigo, pela volta, anuncia. não tem mais carro blindado para você. Está dando um recado. Eu só posso entender isso aí. É, né? O recado é bem claro: Jair Bolsonaro representa um enorme perigo para a esquerda. Que história é essa? Por que Bolsonaro não tem carro blindado? Oh, como se não tivesse o PCC por aí tentando tirar a vida do Moro. mas não é armação. E até agora, nenhuma nota, nada do STF pedindo para o Lula mostrar as evidências de que é uma armação, dando 24 horas nada. Nós estamos diante de uma esquerda psicopata capaz de qualquer coisa para tentar nos deter. Seja calando através da desmonetização, de bloqueio de pagamento, tudo para simplesmente tentar frear o impossível, tentar frear a direita. O Bolsonaro vem para o Brasil e ele tem que rodar esse país inteiro. E como que ele vai fazer isso sem segurança? Como que ele vai para milhares de cidades desse país sem a segurança dele garantida? O Bolsonaro hoje ele representa a última das nossas esperanças. Se a esquerda conseguiu acabar com o Bolsonaro no poder, aqui do lado de fora ele tem uma outra perspectiva. Rodar o nosso país formando prefeitos e vereadores na próxima eleição de 2024. Com isso, a direita tem muito ainda para crescer. Muito ainda, só que tudo depende do próprio Bolsonaro. Aonde ele for, vocês podem ter certeza que ele lá irá formar prefeitos e vereadores. E por que esse desespero inteiro? Qual que é o recado aqui? De que ele não tem segurança. Assim ele terá medo de sair por aí. Como o próprio disse, ele não tem peito de aço. Como você faria se fosse o Bolsonaro? Agora, toda a nossa esperança recai sobre esse homem. Se o Bolsonaro amanhã... Deus nos livre disso, mas se a Bolsonaro amanhã não estiver mais entre nós Acabou a direita, acabou toda a nossa esperança de ter alguém batendo de frente com a esquerda Acabou toda a nossa esperança de formar uma base política Ele, infelizmente, tem toda essa responsabilidade sobre suas próprias costas E que história é essa? Porque ele não tem um pingo de segurança Porque a esquerda quer justamente isso a morte de Bolsonaro é a única forma que eles têm hoje de impedir que o Bolsonaro rode o nosso país. Então nós temos que talvez oferecer segurança privada para o Bolsonaro. É uma grande oportunidade de nós como nação começarmos a entender que o Estado ele só está lá para proteger os parasitas do poder. Oh, se Bolsonaro precisa de carro blindado, não tem ninguém entre nós que possa oferecer um carro blindado para ele? Não tem ninguém entre nós que possa fazer uma vaquinha? Bolsonaro, abre seu PIX, peça ajuda direto para a população, porque é daqui para frente a única forma que nós temos de sobreviver. Eles vêm com tudo. Depois de um planejamento de assassinato do Sérgio Moro, vocês acham que quem prejudicou mais essas organizações criminosas? Que tem, morrem de medo do Bolsonaro voltar. Vocês acham que eles têm mais medo do Moro ou do Bolsonaro? É uma pergunta bem simples aqui. Todos esses criminosos do nosso país inteiro viram o seu império narcotista em ruínas quando o Bolsonaro esteve na presidência. Eu acredito que se ele tivesse permanecido, essa esquerda toda hoje estaria totalmente sem preparo nenhum, sem nenhum dinheiro. Agora que a esquerda voltou ao poder, o diálogo cabuloso voltou também. E se a gente questiona, é tratado como conspiracionistas, como pessoas que estão viajando na maionese. Não há nenhuma prova de que o PCC e o PT trabalham juntos, diz o Flávio Dino. Apesar de termos áudio do próprio PCC dizendo que tinham um diálogo cabuloso com o PT e, portanto, queriam destruir o Sérgio Moro. Só que mora ninguém na fila do pão perto do Bolsonaro, isso ninguém duvida. Bolsonaro precisa dessa ajuda da população nesse momento. Se o Estado não vai fornecer para ele ajuda, nós temos que fazer isso do nosso próprio bolso. Bolsonaro representa a nossa única esperança. Se ele não conseguir rodar pelo Brasil, se ele não consegue ali, ter segurança para visitar milhares de cidades nos próximos anos... Que esperança nós temos com relação a isso? Pelo amor de Deus, Lula. Então, se você não quer ter o nome manchado, se você diz que não tem nenhuma ligação com o PCC e nenhuma ligação com o crime organizado, então por que esse desespero todo de tentar frear o Bolsonaro? Por que esse desespero inteiro? Por que não simplesmente fornecem esses dois veículos? Se o Bolsonaro tinha 40 policiais do lado dele e mesmo assim ele sofreu um atentado, imaginem agora a situação. E isso deve ser horrível para o próprio. Imagina você não ter a segurança por onde você vai. Você não sabe o que vai acontecer com você no seu próximo dia. Você tem seus filhos, a sua mulher totalmente em risco. Porque ele sabe que a única forma da esquerda hoje impedir a direita é impedindo o Bolsonaro. Nós temos que nos unir, nós, alguma coisa tem que ser feita. A direita tem, calado, tem sido calada completamente, tem sido diminuída completamente, porque a esquerda quer ser o único no jogo. Se Bolsonaro corre risco, nós todos estamos correndo risco. Se Bolsonaro não pode andar por aí de forma segura, imagine nós, meros cidadãos, que chances nós temos no nosso país. Então, por favor... Lula, pelo amor de Deus, faça alguma coisa boa na sua vida e proteja Bolsonaro. Ou você está mostrando novamente que você está do lado dos criminosos, que você mais uma vez quer o um mal para o um ser humano. Já não basta ser o um presidente, você tem que tirar a vida do Bolsonaro. Isso daqui é extremamente sério. E Bolsonaro tem que ter, se não vai ter apoio desses malditos do Estado, ele tem que ter o nosso apoio. Bolsonaro, se é só questão de carro blindado, nós temos que fornecer quantos carros blindados ele precisar. Precisamos mover tudo através da livre iniciativa. Agora, não esperem ajuda nenhuma vindo do Dilma, certo? Então, eu quero saber a opinião de vocês. Se estão tão preocupados quanto eu, Apoiam o nosso canal ou nós deixaremos de existir. E até a próxima. Tchau, tchau.